Antigamente, o que não éramos capazes de compreender reimaginávamos na forma de mitos, ou dávamos formas a pensamentos fantasiosos. Todavia conseguimos, por meio da ciência e da razão, dar luz à escuridão. O que era misterioso e proibido se tornou familiar e compreensível. Mas esta luz tem um preço. Em um mundo cada vez mais banal, sem mais espaço para os seus mistérios e mitos, nós intimamente passamos a desejar por coisas que não pudessem ser instantaneamente interpretadas, compreendidas ou mesmo consumidas, este é o poder do misterioso. Ele convida várias interpretações, excita a imaginação, pois o mundo se tornou tão familiar, com os seus habitantes tão previsíveis, que aquilo que estiver em volta de mistério quase sempre atrai a luz dos refletores, fazendo as pessoas olharem. Mas por que estamos falando que o mistério atrai atenção, sendo que o tema desse vídeo diz que ele encobrirá suas intenções por exatamente permitir que as pessoas fiquem em voltas de uma neblina de fumaça, não sendo capazes assim de descobrirem suas reais intenções ou mesmo saber o que planeja. Portanto, se deseja criar um ar de mistério para que consiga chegar ao ápice da vida, fique comigo nesse vídeo. E, aliás, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. O mistério está inserido em seu comportamento diário e, de certa forma, é sutil em ser percebido, porém tem o poder de fascinar e atrair a atenção das pessoas. Pois lembre-se, as pessoas em sua maioria são explícitas, facilmente interpretadas e suas vidas são como um livro aberto. Raramente se preocupa em controlar suas palavras ou imagem e são inevitavelmente previsíveis o que torna aquele que não possui tais características uma incógnita para suas compreensões. Para isso, é preciso apenas que contenha sem ficar em silêncio, pronunciando de vez em quando frases ambíguas, sem uma interpretação previsível, e haja de forma de sutil singularidade. Dessa forma, aparentará uma aura de mistério, fazendo com que as pessoas ao seu redor tentem constantemente interpretá-lo, o que ampliará essa aura. Artistas e celebridades compreender muito bem o elo vital entre ser misterioso e atrair o interesse. Um dos exemplos que podemos citar é uma pessoa de comportamento aristocrata, chamado Victor Lustig, ele sabia muito bem fazer esse jogo, estava sempre fazendo coisas diferentes ou que pareciam não ter sentido algum. Apresentava-se nos melhores hotéis, em uma limusine dirigida por motorista japonês, coisa da qual as pessoas consideravam como excêntrica pois ninguém nunca tinha visto antes um motorista japonês. Portanto, isso parecia exótico e diferente. Nos hotéis, ele era visto recebendo telegramas a toda hora, um após o outro, que o seu motorista vinha lhe trazer. Telegramas que ele rasgava com maior descaso. De fato, eram todos falsos e em branco. Ele se sentava sozinho na sala de jantar, lendo um livro grande e deslumbrante. Sorria para as pessoas e continuava com as suas ações, quase sempre sem nenhum motivo aparente. Dentro de poucos dias, é claro, todo o hotel estava alvoroçado, querendo saber quem era aquele homem estranho. E toda essa tensão permitia a Lustig atrair facilmente as suas vítimas. Elas imploravam pela sua confiança e companhia. Todas queriam ser visto com aquele misterioso aristocrata. E diante deste enigma perturbador nem percebiam que estavam sendo roubados. Para que entenda melhor, estamos tratando do homem que vendeu a Torre Eiffel duas vezes. Logo, perceba como o um ar de mistério é capaz de fazer o medíocre parecer inteligente. Enfim, é preciso saber se portar em sociedade seguindo táticas que te favoreçam, do que agir por impulso e fazer o que vier na cabeça. Pois grande parte das pessoas que você conhece irão te julgar